A prestação gratuita de serviços a candidatos pode ocorrer desde que aquela seja a atividade econômica dessa pessoa física. Então, um web designer pode doar a confecção de um site para um candidato, não há nenhum problema. Deve-se observar apenas que esse valor deve ser apurado ao valor de mercado e também há limites para essa doação. Nas eleições passadas, esse valor foi de até 40 mil reais por sedente. Vamos observar como serão as regras para as próximas eleições. Um abraço e até o próximo áudio ou vídeo.